Você sabe a importância da vacinação? Existem diferenças entre vacinas de cães e de gatos? Todas as vacinas são obrigatórias? Vou responder a essa e outras questões na próxima edição da revista Bem-Estar. Sou Thaís, médica veterinária da Clinovet do Mundo. Não perca.